Bem-vindo a mais um podcast We Believe, o nosso gestão empresarial. Eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. Eu sou Flávio Augusto, sou head de conteúdo da We Believe. Eu sou Juliana Costa, consultora da We Believe. Danilo Andrade, supervisor da consultoria de marketing e vendas da We Believe. E aí, gente, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre linha editorial do Instagram. Linha editorial do Instagram. Como Isso... construir um perfil... Como construir, um per... como construir um perfil ficou mais fácil, porque linha editorial ia perguntar se é de comer ou de beber. <risos> é. Então, a gente vai no como construir um perfil Perfeito. estratégico. Então, hoje a gente vai compartilhar com vocês estratégias de construção de perfil no Instagram. Como deixar o seu perfil mais atraente para o público? Como construir uma linha editorial para realizar vendas através do Instagram? E aí, o que, que a gente pode começar? O que, que a gente trouxe para poder compartilhar com a nossa audiência? Uma coisa que eu já posso começar, assim, uma dica já... É, primeiro, assim de a maior de todas aqui, é que você que já está assistindo, já deixa o seu like. <risos> Isso é importante. Já deixa o seu like, é muito importante né, para a gente. Você já está já, já assistindo os outros episódios, então já deixa o seu like. se você está pelo Spotify, também deixa lá o joinha, que para a gente faz toda a diferença. Favorita também... Sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo, muito bom. Bom, quando a gente fala em estratégia, né, de montar um, um perfil estratégico, então a gente tá falando do quê, principalmente? A foto, né, o avatar ali do, do Instagram, é, a descrição da bio. Então, como que vai ser essa foto? Eu tô falando de uma pessoa, de um serviço, né, de... de é, um profissional, Um profissional né? ou eu estou falando de uma marca, de uma empresa, de é, uma loja? Ah, estou falando de um profissional, um profissional liberal. Então, a foto, ela precisa ser clara, ela precisa estar mais próxima é, para que a pessoa veja o seu rosto, para que seja... É, Esteja aparente quem é você, porque às vezes a pessoa tira uma foto, tá distante, a, a tela do celular ela é pequena, o avatar ele é muito pequeno, então sempre uma foto com uma iluminação boa, é, a yeah. pessoa... A foto do avatar, né? A foto do avatar do Instagram ou de qualquer rede social que se use, ela também é uma forma de construção de autoridade ou posso colocar qualquer foto lá? Não, com certeza é uma forma de construção de autoridade, né? Porque é, a, é uma das primeiras coisas que o seu usuário que está lá tendo acesso ao seu perfil vai visualizar. É justamente a sua foto. E aí, uma das coisas que é muito importante é a questão do contraste. É muito importante que a sua foto, ela seja... É, é, ela... Permita uma diferenciação muito fácil e muito rápido de ser percebida pelo usuário. Então, é, a utilização de, de uma cor que tem um forte contraste é muito importante, né? Que tem uma definição muito clara. Principalmente o quê? Eu vejo muitos perfis que colocam fotos distantes de corpo inteiro. E aí, quando você está passando ali na timeline, para você conseguir é, prestar atenção a todas as informações que tem em uma foto de, de corpo inteiro... Tem muitas informações ali, tem todo o ambiente, tem a roupa que você está utilizando, tem várias coisas para a pessoa poder assimilar aquilo. Quanto maior a informação você tem, mais tempo a pessoa leva para consumir aquela coisa. E, é, quanto mais tempo ela leva, menos pessoas vão prestar atenção e vai conseguir discernir aquela imagem perfeito, então... e foto? Foto com bicho de estimação, foto na piscina, foto <risos> da família até, o Flávio <risos> até riu, né? <risos> <risos> me digam, e aí vale, ou não vale uma foto assim? olha, se a gente depende do, do, do para quê exatamente isso, isso. É, se eu estou falando é... Renata, você, é, vou usar o meu perfil hoje para trazer a minha autoridade como é, uma pessoa voltada para a área de finanças, com toda a experiência que você tem, com toda a bagagem que você tem, mas também é, tudo aquilo que você já construiu dentro do seu perfil, então, você tem uma foto sua e tudo bem você ter, ter fotos no seu perfil que relacionem a sua família, que relacionem viagens. E tudo ali dentro vai ser construído também de uma maneira estratégica. Mas isso dentro do perfil, dentro do não perfil. no avatar. Não, no avatar é uma foto sua, uma foto clara, uma foto que você esteja próxima, como o Flávio disse, que não tenha ruído, que não tenha muita informação. Então, a sua foto precisa... A foto quando ela é de uma pessoa... O, a, o profissional, ela precisa ser sua. Não pode ter nada dentro dela. Então, a gente poderia dizer que a foto do perfil, ela gera conexão com quem está com o usuário, com a pessoa que tem conexão com, com, com a sua conta. Sim, ela começa ali. Então, resumidamente, é uma foto de rosto... Focando bem para poder trazer autoridade com algum tipo de contraste na cor da sua roupa. Mas é uma foto que vai pegar da sua roupa. A cintura, a part... no máximo, daqui para cima. Uma coisa que seja bem próxima. Boa. Isso quando estamos falando de do profissional em si o e quando a gente traz isso para o ambiente da marca, aonde o logotipo da marca é, é, é que é o, o protagonista desse perfil. Sim. Como que a gente pode trabalhar isso? Eu vejo muitas marcas que ela tem a sua simbologia, tem a sua tipografia uh, e, e algumas marcas trazem slogan Eslogan, também. Então sim. eu vejo que quando, quando a gente traz uh, o logotipo por completo E às vezes traz o slogan O slogan fica pequeno, eu não consigo ter uma leitura direito N Nesse caso, quando, quando, é, quando é a marca em si, o logotipo da marca Qual que é, qual que é a melhor forma de ser trabalhado a, a foto do perfil ali? Perfeitamente é, Tem uma regra a respeito disso, não é bem uma regra né? É mais uma orientação mesmo Ou uma boa prática Exatamente, né? em relação à questão de perfil de marca que quanto mais simples for essa logo Se uma criança de 6 anos consegue desenhar essa logo Quanto mais fácil né, for para essa criança conseguir olhar e desenhar Melhor é a sua logo, né? melhor é aquela imagem que vai ter no perfil E de fato o slogan muitas vezes fica pequeno A gente tem que pensar que a imagem ela é visualizada pelo celular É pequenininho e é muito rápido, a pessoa estava tá no feed ali passando, ela passa em poucos milésimos de segundo ali o seu post. Então, ela tem que ver o post, o nome do seu perfil, a imagem do perfil, são muitas informações já para ela consumir. Então, quanto mais rápido e mais objetivo for essa imagem da, da sua marca, melhor é. Então, a gente sempre né, encontra lá nos clientes da nossa consultoria, os perfis, as fotos e a gente pede para simplificar. Né? Tira elementos, quanto, menor, quanto menos elementos tiver, melhor é, porque mais objetivo é aquela imagem mas é, diferenciada, né? Ela consegue ser em relação às outras, porque ela precisa ser única e ter o, o simplicidade em relação até às cores, né? Muito legal. Uh, eu queria perguntar para Juliana uh, do desses clientes nossos que nós temos hoje na, na consultoria e você que faz a, as análises. Ah, tanto de Instagram, de Google Meu Negócio Mas falando propriamente dito do Instagram Como que você vê essa percepção hoje Dos, dos nossos clientes dentro da consultoria Em relação a essas análises que você, que você orienta é, Se isso, é, eles conseguem perceber essa relevância E qual que é o, o, o impacto disso na estratégia Pensando no perfil em si Olha, é, de todas as análises <risos> Que eu fiz, é, percebi que muitos muitos clientes fizeram as mudanças, alguns poucas mudanças, é, porque acharam que não era necessário, é, algumas nessa questão de, de logotipo, que tinha lá o logotipo, o slogan, tinha elemento, então estava tudo muito confuso, então eu sempre oriento a procurar no manual da marca, que a gente geralmente faz dentro desses manuais, é... Várias aplicações da marca. E sempre tem uma aplicação que é mais simples. Uhum. E geralmente as pessoas optam pelo mais... clamoroso Complex. complexo, porque elas gostam. E a gente vai pelo nosso gosto. É, e geralmente não é o nosso gosto. É aquilo que vai gerar mais conexão com o cliente, com o possível cliente. Então, eles acolhem bem as análises que são feitas e vão fazendo aos poucos a mudança, porque a mudança também não pode ser de uma vez. Porque entende que o consumidor entendia que o conteúdo era feito de uma forma, que a, a, a bio era de uma forma e, de repente, isso muda. É como um negócio físico que era de uma forma e, de repente, ele muda, todo mundo fala assim, e vendeu. Ou então esse impacto pode ser até positivo, né? Sim. Por, por não ter uma estratégia antes ou por um, uma, uma, uma imagem com uma não resolução ou com uma não leitura. E quando muda e muda para melhor, a, tem essa percepção positiva também. Opa, parece que isso aqui mudou. Sim, né? é, o, o que muda muito, o que geralmente muda de primeira é o avatar. É a foto do perfil e ali a descrição da bio, trazendo mais autoridade. É, então, colocando ali há quanto tempo está no mercado. É... é isso que eu te pergunto agora. Ok, então o avatar, a gente já entendeu aqui que ele tem que ser um avatar claro, com poucos elementos, para poder trazer trazer autoridade e também para você memorizar aquela marca, né? Quando você estiver olhando um Rios ou estiver olhando as publicações. E o, o, o, a bio? Como que a gente constrói uma bio matadora? Como que a gente constrói uma bio que transforma, que gera autoridade, que faz com que a pessoa pare e preste atenção naquilo que você tem para falar? Isso, Se existe até uma estrutura para isso. Né? Exatamente. Sim. É, acho que a principal pergunta que deve ser respondida né, ali na, na bio é para quem você vende, quem você ajuda. E, e, e é importante que se você vai utilizar aquele espaço, você deixe isso muito, muito claro para quem você vende, quem você atende, né? para quem é destinado aquele perfil. Isso precisa estar na primeira linha. Por isso que a gente olha o perfil do Conrado aqui, a primeira linha do, do, da descrição da bio do Conrado é Ajuda o PMEs, né? pequenas e médias empresas, a estruturarem processos de marketing e vendas muito claro e muito, muito claro objetivo, e né? Muito objetivo, exatamente. Sim. E aí, Sim. e aí a partir do momento que eu defini isso, deixei isso muito claro no meu perfil, aí entra uma segunda informação que pode vir um argumento de autoridade, em relação a quanto tempo tem de empresa de mercado, quantos clientes já foram atendidos. E aí até um ponto interessante, né, porque eu vejo que muitas pequenas empresas não a Flávia mas eu não tenho tantos clientes assim. Porque a gente tem, a, a nossa mente né? tem essa ordem de grandeza de querer mil clientes, vinte mil clientes. Mas a verdade é que qualquer número, ele vai construir o argumento de autoridade. Flávio, eu atendi seis clientes só. Ó, excelente, coloca lá. Seis clientes já atendidos e realizados. Flávio, mas seis é muito pequeno. Mas o seis, a definição do número... Ele já distingue, já, já, já, já, já cria uma diferenciação da maior parte dos perfis que nem isso fala. Mas ao invés de colocar um o número, um número de clientes atendidos, ele poderia colocar, por exemplo, o tempo que ele está no o mercado? tempo de empresa, exatamente. O tempo sim. dele de especialização uhum. em determinada área? Sim, exatamente. Referência, né? Referência no mercado de consultoria, referência no mercado de moda, é, fitness, é, a, a, se, ele não, se ele quiser colocar há tanto tempo ou se ele não tem muito tempo no mercado, colocar apenas referência. Referência no mercado de moda fitness, referência e, no mercado de consultoria. E, então, eu poderia dizer que uh, a bio é, é um gatilho, eu poderia usar um gatilho de autoridade. É um gatilho de autoridade. A bio é para isso. Você precisa gerar autoridade na bio. Falando só, do seu negócio, falando do, falando seu do negócio. da sua pessoa, caso Sim. você é um profissional. É ali que você vai gerar essa e, autoridade. E um erro também que eu vejo muito ah, algumas pequenas empresas fazendo, é colocar ali, alguma. quando tenta trazer algum argumento de autoridade, é colocar algum argumento que é muito é, claro para ele, que é dono do negócio, está dentro do mercado, mas o seu cliente não entende não nada entende daquilo. Não entende do que se trata. E aí, basicamente, você coloca lá os briefs. Né? Se a gente chegar né, e falar para você né, Ah, você compra ele de mim um briefs, Aí você vai o falar assim, é... por 50 reais 50 reais, mais... 50 reais, baratinho aqui um esbrief Você dá uma esbriefadinha e tudo <risos> O que, que é esbrief? Né? E você não compra, você não consegue valorar aquilo que você não conhece E aí é, é, chega, por exemplo, um nutricionista Ele ganhou um prêmio de uma instituição X Que é uma instituição muito nichada para nutricionistas se um outro nutricionista chegasse no seu perfil e lesse aquilo ele fala: Nossa, que legal, esse nutricionista ganhou esse prêmio X aqui da instituição Y Só que o seu cliente não está no mercado dele, isso não faz parte do dia a dia dele e às vezes ele vai ler aquela informação, você vai utilizar os caracteres que são poucos, né? Da, da descrição da bio, para colocar que você ganhou aquele prêmio, mas para o seu cliente aquilo não faz diferença alguma. Ou não se... tem relevância para ele Ou essa seja, informação. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com o vocabulário que se usa ali. Tem que ser um vocabulário acessível para todos. Exatamente, voltado para o cliente. Aquilo que o qual cliente ler, ele vai entender... E compreender que aquilo é um argumento né, que vai realmente crescer a percepção de autoridade. Né? Olha, uma coisa que eu achei bem interessante que o Flávio falou é, é que ali na definição do que você está escrevendo na bio, é, falando o que você faz e para quem você faz ao mesmo tempo que você atrai quem você quer você também repele quem você exatamente, não quer exatamente bom né Sim. então eu ali já é já é a primeira lombada de, de repelir curiosos né Sim. a pessoa já consegue opa não eu sou igual no caso do Conrado é, para pequenas e médias empresas né as bigs empresas olham e falam não talvez não não seja para mim né como Sim. outros negócios ou né? mesmo a pessoa que quer empreender não tem isso, um negócio isso, mas empreendedor... ela só porque exato, ela vai ver que não, não é... Então, a, a, essa descrição, ela também tem esse objetivo. Afastar o público que não é qualificado para o seu negócio. Né? Sim, muito bom. Eu já vi que alguns perfis comerciais mesmo, que trazem na, no link da bio, na, na descrição da bio, algumas coisas pessoais. Qual é o hobby deles. Isso é indicado ou não? Não é indicado. Quando a gente está falando de um perfil profissional, a gente traz só aquilo que é profissional uhum. para dentro desse perfil. A gente deixa o pessoal para o pessoal. Então, o indicado é que você separe a, as suas contas e que você não tenha é, pessoas do seu profissional na sua conta particular. Porque existe uma linha aí que ela é bem tênue também. É, às vezes, você é uma pessoa a trabalho numa... Uh, uma XP num, num, Algo né, de investimentos Num banco E aí eu tenho um perfil Profissional mas eu tenho cliente, é, profissional e pessoal Mas eu tenho clientes no meu pessoal Então isso infelizmente Ainda interfere muito O que eu faço na minha vida pessoal é, Interfere na minha vida profissional Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Então o profissional Ele tem que ser separado E você tem que saber diferenciar As coisas que você vai vai ter ali dentro. Então, dentro da bio profissional, apenas coisas profissionais. profissionais. Então, tá. Então, a gente vai trazer dentro do bio, da bio o que você faz e para quem você faz e uma ordem de grandeza. É isso que se traz ali. Isso, isso. exatamente. E também a regra, é, ela é muito simples. É, é quanto menor... Ou a quantidade menor de informação, melhor Mais objetivo, claro E específico, né? Para o seu cliente E é uma coisa também muito importante Que quem trabalha com delivery Quem trabalha no, é, que atende de acordo Com uma região, né? É importante deixar muito claro a região de atendimento hum. se, se vende para todo o Brasil Se vende só para Be Be Be Belo Horizonte Minas Gerais Se é nichado ou não, se é específico de uma região Então é, é importante que a pessoa Chegar, se for por exemplo Um perfil de uma hamburgueria Fica muito claro é, qual a região ela atende, né? Isso. Então, deixar isso muito claro, pensar principalmente no cliente. O cliente que entra ali no perfil, ele vai ler aquelas poucas linhas, aquelas poucas palavras e ela vai conseguir entender que aquele perfil é para ela, que ela deve, deveria estar justamente ali mesmo. E finalizar sempre com o CTA, né? sim que... disso é... que é um CTA. CTA. Você não vira aquela palavra estranha que o Flávio estava falando sim, sim. é a chamada para ação né o call to action então se eu vou colocar ali é, como o Flávio disse é uma hamburgueria é uma loja e eu colocar antes que a pessoa vai cair num link de WhatsApp então chame pelo WhatsApp para mais informações e o link que leve direto para o WhatsApp tem muitos perfis profissionais... Que as pessoas colocam aqueles link trees... Aquilo não é legal... O Flávio deu, inclusive, uma aula falando sobre isso. A taxa de conversão, ela cai muito. Quando a pessoa clica, cai no Linktree, aí lá tem site, WhatsApp do vendedor XYZ... Uh... Ou quando direciona diretamente é. até para o site, né? Exato. A gente então, vê muitas coisas. Quando a gente está no Instagram, a gente geralmente já quer falar direto no WhatsApp, mas eu preciso saber que eu vou falar, que eu vou cair no WhatsApp. Então, sempre colocar e colocar o link direto tem, do WhatsApp. Tem uma isso. frase, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que fala o seguinte, que a vida, ela é um funil e é uma realidade. Então, quando a gente pensa em simplificar, né? É, essa passagem, essa chegada do, do, do seu seguidor, do seu usuário lá no seu perfil, é justamente isso. Quanto mais passos você coloca para que essa pessoa chegue até o, o seu negócio e consiga comprar de você mais pessoas você vai perder ao longo do caminho. Ao longo do caminho. Porque você está colocando mais espaço. Então, quando você coloca lá um link tree, onde a pessoa é. entra numa página que tem várias opções, aí você coloca lá todos os produtos, ela não sabe qual que ela escolhe. Ela, às vezes, ela viu uma foto, ela se interessou, ela falou, nossa, eu quero isso. Cadê? Eu vou comprar. Se você não tiver esse caminho facilitado, você vai perder ela. Ou pelo menos vai perder a maioria das pessoas, né? E a sua taxa de vendas poderia ser muito maior, se você encurtasse o caminho. Exatamente. E quando a gente abre espaço uh, para uma área confusa, né? Então, ah, não, cliquei. E agora? Onde que eu estou aqui? Quanto mais espaço eu, eu dou espaço para uma área confusa, mais espaço eu dou para evasão também, né? Uhum. Então, as pessoas... É, já vi muitas contas onde falava de um determinado assunto... Uh, clica no link, vai para o site no site eu não en... cara, eu não encontrei o que, o que eu queria aberto, aqui. né? A ah, vou sair da, da é, página. Exatamente, dá abertura para uma evasão, né? Sim Isso é muito importante a gente tomar cuidado com qual link vai estar tá vinculado no perfil então então, pelo que vocês estão colocando aqui, o link ele deve estar direcionado é, o que é indicado, na verdade, né? Porque cada negócio tem as suas particularidades. Mas o que é indicado é que esse link ou direcione através de um link para contato direto com o vendedor ou direcione para compra de venda direta de um produto específico, sem gerar muita opção para o comprador, para não gerar dúvida no processo. É, é isso? Exatamente isso, perfeitamente. Se você, se você tem um negócio que vende ali um produto ou um serviço, nossa Flávio, mas eu tenho mais de um produto, eu tenho mais de um serviço. É interessante você pensar numa estratégia onde você, no Instagram, em uma, uma estratégia de captar clientes, você vendo uma única coisa. E aí, depois que você já tem esse contato do, do, desse cliente, ele já comprou de você, aí entra uma estratégia né, de comercial 2, que a gente fala muito, né? Uhum. Que é essa parte do comercial que vai fazer vendas novamente para esse mesmo cliente. E aí, você pode trazer e mostrar que você tem outras opções. Mas aí, você já faz isso no outro ambiente. Ali, você simplifica para você conseguir mais efetividade. Porque ali é, é a minha porta de entrada, né? Então, quanto mais amplo eu deixo essa porta, mais fácil para essa pessoa é, ter esse acesso melhor e não dificultar o processo. Né? Exatamente. Aqui falando um pouquinho para a audiência sobre que tipo de estratégia a gente está comentando aqui tem a ver com uma estratégia de produto de entrada. E aí, todo o conteúdo que está dentro do seu Instagram ele tem que conversar com o produto que você vai estar tá colocando dentro do link da bio. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode tratar ali dentro do Instagram um produto de entrada, o link da bio direcionado direto para um único produto, e aí o, todo o conteúdo do Instagram vai estar trabalhando este produto de entrada, vai falar um pouquinho sobre o produto de entrada, sobre os benefícios, vai, vai, vai trazer a audiência do Instagram para conhecer um pouquinho desse produto de entrada. E com isso você traz mais compradores... E aí depois que você já estiver com o seu comprador... Dentro da sua empresa... Você estabelece uma estratégia de upsell, de cross-sell... Trabalhando a base, trabalhando né? Trabalhando a base de clientes já. Exatamente. É, o produto de entrada, né? Só a gente contextualizar um pouco mais... O, o produto de entrada, ele tem uma estratégica enorme... No, na empresa, no negócio de cada pessoa porque como o nome fala, ele é um produto de entrada. Quando eu falo em produto de entrada, me remete na hora que eu terei outros produtos. Né? Mas qual que é o momento certo de trabalhar outros produtos? Aí eu tenho um produto de high ticket. É hora de eu vender esse produto agora para esse cliente que ainda não me conhece? Não, a ideia é, do produto de entrada é, é fazer com que eu... Traga essa pessoa para dentro da base, né? Para que ela seja meu cliente, meu cliente de primeira compra. E aí sim, em outros momentos, eu consigo trabalhar outros produtos. Sim. Então, Perfeito. assim, fechando essa parte aqui da, da, da descrição da bio, né? A gente vê como que são poucos caracteres e, e são três informações aqui, né? Cruciais que são importantes. Então, de fato, há uma necessidade da simplicidade, né? Em relação a essas palavras, ao que se utiliza ali. Tem que ser muito objetivo e muito claro. E pensar justamente no cliente. Então, uhum. é, colocar quem, quem, quem você ajuda, né? quem é você e para quem você vende. Colocar ali se você atende em alguma região, deixar muito claro isso. E chamar a, colocar a chamada para ação que direciona para um, um, um link objetivo, né? Direto. Sim. Bom, então, já falamos então de algumas estratégias na construção do, desse perfil. Falamos da foto do perfil, a imagem ali. Falamos da descrição do conteúdo que, que está ali na bio. Falamos também do call to action, né, da chamada para ação através de um link... Onde mais dentro do, do, da estrutura, então, de um perfil, que a gente possa pensar estrategicamente falando algumas ações, além dessas que nós já falamos? Temos o destaque, não os falamos nada sobre os destaques. É verdade. O destaque seria ali a próxima etapa, né? Imagina com o olho da pessoa, né? Ela chegou, ela entrou no seu perfil, ela viu a foto, ela leu a descrição, ela falou assim, olha, interessante... O que ele oferece é para mim. Eu sou, eu sou um possível cliente, né? ele tem algo que me interessa. E aí, ele vai, o olho dele abaixa ali e entra na área dos destaques. E ali é, a mesma, é, a, é o mesmo raciocínio. É simplicidade e objetividade. E aí, o padronização. Um padronização também, sim. a gente pode até falar sobre essa questão né? da, uhum. das cores e tudo. Mas ali, o, o maior erro que a gente sempre encontra é um número gigantesco de destaques. Nossa, a gente se perde nesse volume gigante de destaque. Sim. É, isso. parece que os, os destaques, a gente vê muitas contas, que é feito sem um critério, né? Sim. E, às vezes, fica até mesmo repetitivo. Né? Nossa, parece que isso encaixava, isso encaixava no outro, isso. né? Exatamente, são informações que poderiam ser aglutinadas... Simplificadas, né? E tornar aquilo mais objetivo Tem um, um, um, um, uma, um comportamento né, Da psicologia que fala sobre a paralisia Da análise, quando você coloca Muitas opções, você chega ali no cardápio E você tem várias coisas, você não sabe Qual você escolher, você fica ali é, querendo não perder a oportunidade Porque tudo parece uma oportunidade Então é justamente isso, quando a pessoa chega no seu perfil vê vários destaques, ela não sabe O que, que ela vê, vê o que, que é mais importante Para ela naquele momento, e a gente tem que pensar Que muitas vezes ela está olhando o seu perfil Subindo o elevador ela tem ali 30 segundos para poder consumir a sua informação e ter certeza se aquilo ali é para ela ou não. E ela se perde ali naqueles destaques, ela não vai em lugar nenhum, ela sai do seu perfil, você acabou de perder ali um, um potencial cliente, né? Que poderia, de fato, efetivar uma, uma compra. O Flávio, e fala para a gente o que, que seria o ideal, se existe um ideal de quantidades e até mesmo quais os critérios que eu poderia estar tá olhando, olhando para a construção desse destaque. A gente sabe que cada, cada negócio tem as suas particularidades, mas só para o nosso, pro nosso uh, ouvinte, ele, ele tem um, uma identificação do que, que pode ser feito. Perfeito. É, a gente poderia separar, por categorias, né? Os destaques são os mais relevantes e imprescindíveis que você tenha dentro do seu perfil. Um deles é o depoimentos. É importante que você coloque a opinião dos seus clientes ali, né? destaque aquilo ali, é... para que as pessoas possam ver, porque aquilo é uma prova social. É... Muitas vezes, esses, esses destaques, né? que são marcações de stories que você coloca ali, são as pessoas é... dando a opinião delas sobre o produto, falando algum detalhe do porquê que gostou, falando que aquele produto chegou de fato. Então, aquilo aumenta muito a credibilidade, mostra que de fato a empresa vende, já tem clientes e tudo. Então, é muito importante ter categoria de destaque de depoimentos, né? De depoimentos. De depoimentos, Legal. de opiniões dos clientes, feedbacks desses clientes em relação ao seu produto ou, ou serviço. O outro são as que dúvidas... Que é a prova social, né? É a prova social. Uhum. Os outros são as dúvidas principais. E ali, ali a gente já começa a falar sobre a questão da estratégia, porque a gente já pode trazer as objeções mais clássicas que os seus clientes têm. Então, o seu cliente tem medo de que aquilo não funciona para ele, coloca essa dúvida lá no, dentro desse destaque. Porque ali ela vai ver, nas dúvidas comuns, ela vai ver alguém, a, a resposta né é, da quebra, quebrando aquela objeção. Então, isso facilita o processo dela de compra. Você aquece ela, ou seja, o destaque não é igual você falou, não é simplesmente é, várias coisas aleatoriamente. Ele é feito de forma estratégica, para facilitar a compra. Então, você quebra objeções, você aquece aquela pessoa, ela aumenta a percepção de valor justamente vendo ali essa questão da, das dúvidas tem um outro destaque também importante que é você contar um pouco da história né o, o, o... Que empresa é essa? De onde ela veio? Quem, quem são os fundadores? Né? É, aonde que ela está situada? Então, são informações ali relevantes a respeito da empresa, a respeito do negócio. Se você é, a, a, tem um perfil que tem, é, é autoridade, né? conte um pouco da sua própria história. Né? Se, se você tem a, a, o influencer, né? se você é o próprio influencer da sua marca, conte ali um pouco da sua história. Isso gera conexão, faz com que a pessoa conheça, aumenta a credibilidade. Então, o destaque ele tem uma função muito clara, que é quebrar objeção e aumentar o valor percebido né, do seu produto e do, do seu serviço. Porque quando, quando esse lead chegar até você, ele já chega com algumas dúvidas que ele tinha já sanadas, né? Sim, exatamente. E por último, o que eu colocaria aqui como principal imprescindível, seria um destaque de produtos, opções né, que a pessoa tem a comprar. E aí é importante, como a gente já estava falando sobre a questão da bio, é não dar muitas opções uma das coisas que muitos perfis fazem é colocar... Ah, eu vendo, por exemplo, peças de roupa, né? Então, eu coloco lá todos os tipos de peças que eu tenho, cada um do de um destaque. Não, junta isso num destaque só Sim. e simplifique. Tenta colocar por categorias, né? E é importante também que esses destaques, eles tenham links que já direcionem as pessoas. Porque ela importante. entrou lá, ela ficou interessada. É importante que ela tenha o um caminho para ela tomar uma decisão a partir do isso. destaque. E hoje, com os recursos nativos da própria ferramenta, é possível fazer isso com o link, né? Exatamente. É, empresas de varejo que usam o Instagram para fazer isso, como que vocês têm orientado eles a fazer? A colocar como o Flávio acabou de fazer. O Flávio estava falando aqui, eu estava lembrando. Então, quando é uma, uma loja, a pessoa vai fazer um provador para trazer as novidades. Tem lojas que fazem isso duas vezes por semana. Ela traz peças novas. Então, ela faz um provador ali e coloca o link do WhatsApp. É, tipo, ela interessou na peça, a pessoa está fazendo um vídeo. Então, chegaram peças novas. Essa daqui é uma das peças. Chama no WhatsApp que a gente vai te mostrar as opções que tem. Então, não colocar tudo também que chegou. Fazer um, um, um provador ali das principais, daquilo que ela já sabe que, a, que os clientes consomem, que as pessoas procuram, e colocar sempre o link ali no, no videozinho, no, no store, para que a pessoa clique e já caia direto no WhatsApp para poder continuar essa venda, para começar essa venda, na verdade. Perfeito. E dá para dividir isso em categorias? Por exemplo, blusas, saias, calças, ou como, como Festa, que é? Festa um... casual, como, isso. Como que você... É. Geralmente eu indico, eu não sei como que o Flávio é, falaria disso, mas geralmente eu indico para os nossos clientes fazer um provador semanal. Então, se ele faz lançamentos semanais, ele faz isso uma vez na semana, trazendo, se ele vende blusa, calça, saia, é, acessório, então ele vai colocar um pouco disso dentro daquele look que ele vai montar. Então, chegaram as peças novas, essa saia da coleção nova, essa blusa, tem os nossos acessórios. Então, ele fala de todas as peças numa única coisa, porque senão ele vai abrir Vários destaques, isso não é legal E ele pode utilizar uhum. o mesmo destaque e só ir atualizando aí. Sim, né? ele só vai atualizando Aquele né? destaque ele é fixo, mas o conteúdo que está interno naquele é destaque atualizado. fica atualizado É atualizado, atualizado o tempo legal. todo Inclusive, uma coisa que me lembrou aqui, com, com você estava falando Que a gente não comentou, que é um erro também muito, muito comum As pessoas colocam o um número de telefone na descrição da bio E aí a gente tem que pensar na usabilidade que o usuário tem dentro do Instagram porque naquela bio a pessoa não consegue clicar naquele Cá, link, no, no número né, de telefone. Então imagine o seguinte: eu sou cliente, eu entro lá no seu perfil e tem lá o número de contato para eu entrar em contato. Como que eu vou fazer? Eu estou usando o celular. Né? Ou seja, o, o que eu utilizaria para entrar em contato. Uhum. Eu vou ter que. Eu não consigo copiar aquele número, eu não consigo pegar e copiar ele. Então eu vou ter que anotar num papel. Ou tentar decorar aquele é. número ali, sair do aplicativo e ir no telefone. Muito complicado. Isso, isso entra naquilo que você falou, né? De prolongar esse caminho. Exatamente. Isso me dá muita abertura para evasão. Exatamente. É, ah, não, muito complicado, cara. Não, não vou anotar não. Depois eu vejo isso. Exatamente. É. E para quem tem menos intimidade com a tecnologia, como que se gera um link? Um link para direcionar para o WhatsApp? Como que a gente pode indicar... Para nossa audiência fazer isso. Dá para procurar isso fácil no Google? Como que é? É possível também. Lá no Google você pode colocar lá é, link, gerador, gerador, gerador, gerador de, de WhatsApp, link. gerador Exatamente. de link. Hoje tem ferramentas gratuitas. É, que, que é possível fazer, gerar esses links e até mesmo personalizá-los, né? Por colocar o que a gente fala da M1, que é a, hum. a primeira mensagem. M de mensagem, mensagem 1. Então, dá para eu otimizar com uma, com uma frase pré-escrita, pré, pré pré-configurada. Né? Pré Perfeito. Mas se, se, se a pessoa que não tem tanta intimidade com, com tecnologia for no Google editar gerador de link de WhatsApp no ele WhatsApp. vai ser direc direcionado para uma página que ele vai conseguir gerar o link por ele lá vai conseguir, conseguir ele vai colocar o número que ele do, do WhatsApp dele e a própria ferramenta né a própria o próprio site ali já gera o link era só copia e cola ah. lá na nossa, descrição nossa como tá prático hoje não muito é prático em dois passos praticamente né? Número, você digita o seu próprio número Uma mensagem pré-programada E clica em outro botão Gerar link Pronto, gerou, copiou Você leva isso para a bio Perfeito Sim. E uma coisa aqui também é muito legal Na questão dos destaques Que aí, Juliana, você até pode falar um pouco para gente Porque existe a capa do destaque né? Que a gente pode colocar e cadastrar ali E é importante que já nessa capa do destaque A gente já comece a trazer A identidade visual do perfil né? Exatamente e aí, a gente entra muito nessa padronização... Nas cores que a gente vai trazer para esse perfil... Na construção disso... É, então, quando a gente vai falar de, do perfil pessoal, né, da, de pessoa... E não de uma empresa, de uma, de uma marca... Eu vou usar cores dentro desse, dessa, desse perfil... Então, ah, vou usar um tom de laranja claro... Tons mais terrosos, tons mais pastéis. Então, posso usar isso ali, nessa, nessa foto dos destaques. Apenas as cores, quando eu estou falando de, de perfil de pessoa uhum. e não empresa. E quando eu falo de uma empresa, eu uso o, a mesma padronização das cores da empresa. E eu posso usar ali um, um, um ícone que seja também padronizado. Então um ícone para feedbacks que são os depoimentos um ícone para é, dúvidas um ícone mas sempre usando a padronização das cores um layout sempre, o, layout é muito, sempre né? o mesmo a padronização das cores tem a ver com o quê com a identidade visual, com as cores da identidade visual da marca ou você pode escolher outras cores aleatoriamente com as cores da identidade visual da marca então dentro do manual da marca que a gente geralmente espera que, que Tem as um pessoas pouquinho de tenham, branding, né? Se exato. você tem lá as cores do seu logotipo, você, você... vai usar mais ou menos as mesmas isso. cores do logo para poder escolher as cores das suas postagens. Isso. Então, isso faz com que eu comece a, a criar conexão com quem está consumindo aquilo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um padrão, por exemplo, da nossa empresa, é, a gente utiliza o preto, o vermelho e uhum. o branco. Uh, uma tipografia uh, única uh, uma simbologia também única então uh, todos os pontos de contato que eu tenho com a marca inclusive nos destaques faz com que isso me gere conexão com a marca é, eu né? não preciso de ter nada escrito We Believe para saber que aquilo ali é, é um da We Believe, We believe. Né? eu não preciso ter nada é, porque eu bati o olho e falo aquilo ali é da We Believe é porque é muito ruim a gente pegar um, uma página de Instagram, um perfil de Instagram poluído, feio, sim, né? Sim. Tudo que é feio, confuso. tudo que é muito poluído e confuso, afasta. Você não, não quer ter conexão Rebele, com aquele tipo de perfil. Exato. É. E aí, quando você deixa isso mais harmônico através da identidade visual do, da própria logo da empresa, é, usando essas cores para colocar dentro do conteúdo, dentro dos destaques, torna mais harmônico. E aí, as, as pessoas sempre buscam referências harmônicas, né? Quando elas querem comprar ou se relacionar com algo? Isso. Referências harmônicas e mais reais. É, o modelo, a forma de consumir na internet mudou muito. Então, eu procuro aquilo que é harmônico, que é agradável aos meus olhos. Então, quando eu passo lá num perfil que é bagunçado, que é muito colorido, ou é muito... É, isso não é agradável para mim. É, então, eu não vou... Eu não vou ali. Quando eu olho e eu falo, nossa, isso aqui tá bonito, é, isso aqui tá harmônico, isso combina e o conteúdo também tá me trazendo uma conexão, então... Precisa ser, não precisa ser super produzido, as pessoas têm muito isso, né? Ah, mas uhum. eu preciso fazer uma superprodução, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não. Boa, hoje boa. em dia a gente precisa de, de conteúdos reais. Conteúdos que vão realmente gerar essa conexão. Então, eu entro num perfil hoje é, para comprar algo, eu vou entrar num perfil que eu tô procurando um tênis. E aí, eu entro no perfil de uma loja que vende tênis. E aí, tem lá uma super modelo vestindo uma calça de ginástica com um top. Ela é seca, magrela, maravilhosa. Nossa, gente, esse tênis vai ficar horrível em mim. Eu nem vi o tênis. É, então, precisa ser real. Precisa ter essa conexão. Porque senão, o, a página pode ser linda também eu não tenho conexão com o meu público. Ou seja, se ela for perfeita demais, ela também não gera conexão, não gera identidade. Sim. Você não se identifica com aquela Sim. marca. É, E, assim, as cores, essa padronização, não quer dizer que vai ser tudo igual. Você vai usando elementos. Então, ah, é o preto. Então, eu vou usar o preto aqui, o, o vermelho lá, um elemento vermelho, um elemento branco. Então, para ir trazendo essa harmonização também nas postagens mas sem perfeição. Mas sem perfeição. Isso, esse ponto é muito, muito, muito importante porque isso vem de uma de uma coisa antiga, né? Que é e, e tem uma frase que eu acho que resume isso que a gente está tentando falar, que é a melhor venda não parece venda. Exato. Quanto mais você tentar é, ficar parecido com que você está vendendo, mais as, as pessoas vão se afastar. Então, hoje a gente tem uma, uma corrida, e aí eu falo de uma grande tendência do mercado, que é em busca da integridade, né em busca do que é real, aquilo que está mais simples de ser feito. A gente até tem números mesmo do, do, dos nossos próprios testes que a gente faz dentro dos nossos conteúdos. Tudo que a gente tentou deixar muito esteticamente Isso. profissional em relação à comparação com o que era muito mais simples, a gente perdeu, perdeu né? A gente viu objetivamente que não performou tão bem é, A gente tem posts, por exemplo, aí falando sobre postagem De conteúdos que era simplesmente o print De uma, de uma tela, de uma imagem Ou seja, não era nada assim configurado print de um feito WhatsApp, WhatsApp, né? print do WhatsApp, sem recortar, sem nada Aquilo ali simplesmente foi... Não se compara com outro carrossel Feito com uma imagem bem trabalhada produzido, e tudo, né? Exatamente Muito empresário ele não entra, não começa a desenvolver o negócio dele nas redes sociais, porque acha que tem que ser, ser. tem que ter essa beleza isso. estética Exatamente. e na verdade isso vai afastar, né? Exatamente É, é que isso é muito daquela da publicidade antiga, antiga né? Sim. Do comercial Doriana Propaganda Doriana, Sim. que tudo é perfeito é, O cachorro De manhã, sentado Deitado, a família reunida E hoje em dia não é assim É, é, é o que eu trouxe, né o, A forma de consumir mudou Muito, então a gente tem que Cada vez e a gente vai se adequando Se uhum. lá na frente Isso voltar a funcionar então a gente vai adequar novamente Hoje isso não funciona mais A gente ouve muito assim ó, Muitas pessoas perguntam pra gente Danilo, mas então qual que é o melhor conteúdo? O melhor conteúdo É o conteúdo que é relevante Pro seu cliente, sim. é isso Agora a, o formato dele Cara, se eu abro um, um, um WhatsApp, se eu abro A mapa, minha câmera, sim. começo a gravar Um vídeo e esse vídeo ele tem Relevância pro meu cliente Esse é o melhor conteúdo Sim, exatamente. E essa simplicidade é realmente muito forte. É Se assim, a gente vê realmente nos números ali das postagens que nós fazemos, quanto mais simples for a produção daquele conteúdo, mais ele tende a ir bem. Mais ele tende é, a, eu estava a... dando uma olhada agora nas postagens da própria We Believe, nas postagens do Conrado... As fotos que a gente pegou, por exemplo A gente acabou de ter uma imersão 8P E as fotos do evento, que são não tem nada muito produzido ali Engajam demais Engajam muito, sim, exatamente Que é aquela coisa do tirou, postou Exato. Não teve um trabalho, não teve aquela coisa de tentar, né dar, Colocar muitas firulas Não, é, é a simplicidade, é a integridade É o que tá ali, real, né é, E isso tem muita força dentro ali do Instagram Dentro das redes sociais Exatamente. Nos contem se, se vocês usam algumas dessas dicas que nós estamos dando. Coloca nos comentários como que vocês trabalham com o Instagram de vocês. Vocês olham a foto da gente, que a gente, do jeito que a gente está falando, a bio, pensam e tomam cuidado com, a, com, as, com as cores. Como que vocês trabalham no dia a dia com o Instagram de vocês? Né? Porque é legal a gente poder saber e, de repente, até poder ajudar com algum outro conteúdo a respeito disso. Com certeza. E aí, dentro disso, Flávio, a gente entra muito nessa questão do calendário editorial. É, como que a gente pode pensar numa estratégia de postagens mensais? Porque a gente falou um pouco disso... É, ah, o que, que eu vou postar todo dia? Meu Deus, e agora? A gente consegue pensar num calendário? Até porque dentro da We Believe nós somos contra os empresários serem escravos do Instagram. Isso. Não é esse o objetivo, Sim. você morar dentro do Instagram para poder vender. Né? Então, como que a gente constrói esse calendário para poder ter a quantidade de posts que são necessários de forma consistente, que a gente falou um pouquinho no outro episódio, que tem que ter consistência em volume e frequência... Né? Mas como que a gente faz? Isso, como que a gente? Qual pode... é a dica que a gente pode dar para o nosso pro nosso ouvinte sobre como construir essa consistência sem se tornar escravo do Instagram? É, é porque eu, o que eu percebo que o, o empresário ele trava exatamente nesse momento, né? Então parece que surge um paredão gigante na frente dele na hora dele criar o conteúdo, Sim. né? E nós sabemos que existem estratégias para isso. Exato e muitas das coisas é, nasce essa dificuldade nasce nessa nesse pensar que existe uma necessidade de ser algo perfeito e tem até aqui uma coisa que é a questão da fraqueza do vendedor né se você é o influência da marca se você grava um vídeo ali se você se posiciona né para falar sobre o seu produto ou serviço e, e, e vem aquela trava de que nossa tem que ser perfeito tem que ter uma boa iluminação eu tenho que estar tá assim assim assado o fundo não pode ser esse pode ter que ser outro e tudo quanto mais real né quanto mais íntimo quanto mais simples melhor aquilo vai ser e, e quando você se permite ser você mesmo né você passar sem você tentar mudar a, a pessoa que você é né ou, ou mostrar como a sua empresa de fato é mais conexão você consegue é, criar né e, e vendas é conexão e a, a, as redes sociais elas vão estar como justamente um mecanismo para potencializar essa conexão uhum. então quanto mais integridade você trouxer para essa parte de produção melhor é então aí a gente já consegue matar um grande paredão né como você falou essa necessidade do, do perfeccionismo corta isso né esquece isso quando o gorrado gosta de falar né esquece, esquece isso, isso e vai para o simples vai para o objetivo porque isso. quando a gente começa a pensar em montar um calendário, né? montar uma estratégia de produção de conteúdo onde eu consiga trazer consistência, é necessário que isso seja simples para que você consiga, de fato, produzir. Porque vai ter dias que você vai ter dificuldades de produzir aquele vídeo, de produzir algum conteúdo. Agora, se for simples, você elimina as variáveis que podem te atrapalhar né? a você manter aquela consistência. Então, essa simplicidade, essa integridade, ela entra não só como um ponto de facilitar a própria produção, como também algo estratégico de criar mais conexão. Então, é uma, uma, uma, um duplo caminho. Ajuda né? em dois pontos. Em dois pontos, exatamente isso. E não quer dizer que esse calendário também vai te prender, né? Se você quiser colocar algo diferente é, dentro daquilo ali que você programou. Então, eu quero, quero colocar uma coisa diferente aqui dentro do calendário que eu programei. Ah, mas eu não posso pôr. Pode. Sim. Tudo bem. Sim, sim, exatamente É, é, é aquela, aquela velha história do Você planeja, né? Nenhuma, nenhuma, nenhum planejamento sobrevive Ao campo de batalha Ao campo de batalha Mas se você não planejar Você, não, você tem você chances mínimas Você não consegue mínimas. nem entrar no campo é Exatamente isso Então você planeja sim, né? E, mas é, você deve saber Aquele planejamento provavelmente vai ser alterado. Ele provavelmente ele vai é, passar por mudanças. Adaptação. Adaptação, né? Adaptação à realidade. Exatamente. E é uma... Um, um planejamento é... nunca é linear, né? Sim. Ele sofre mutação. E, e ele é um trabalho constante em relação à própria análise do dia a dia. Às vezes você posta uma publicação e aí são diversas variáveis que influenciam nisso, daquele post ir bem ou não. O conteúdo ele pode ser ótimo, ele pode estar super alinhado, mas por alguma coisa, por exemplo... É... Igual a gente está... Nesse momento que a gente está gravando agora, a gente está vivendo o um momento que está tendo a, a, a Copa. A Copa do né mundo. Ou seja, as redes sociais estão lotadas de conteúdo a respeito da Copa do Mundo. Então, é normal que há um crescimento em relação à produção de conteúdo. Então, se você cresce mais conteúdo sendo postados ali, você está aumentando a concorrência. Uhum. Então, se você está aumentando a concorrência, a distribuição de todo mundo cai um pouco. Mas quem está falando sobre... Futebol, no caso, né? Quem tá falando sobre a Copa, não cai tanto, porque é o um assunto tá que está em mais voga. Visibilidade. Exatamente, está tendo mais visibilidade. E ele vai ter que tirar visibilidade de outros temas para dar mais visibilidade para esse, esse tema da Copa. Então, às vezes, você pode postar um conteúdo durante essa época e esse conteúdo não ir tão bem, mas não é por causa do conteúdo. Uhum. E sim por conta do, do, do assunto que está ali é, em, em pauta. Então, existem outras variáveis que podem fazer com que você tenha que alterar o seu, é, o seu planejamento devido a coisas que são incontroláveis, né? que você não controla. E, e tem que ser uma análise diária, você tem que estar ali realmente analisando constantemente. Ou até mesmo uma oportunidade, né, Algum, Sim, ou, algo também. que surgiu como oportunidade e inseria isso no calendário editorial. É, Sim. porque pode ser da sua cidade, do seu bairro, as oportunidades estão aí, todo mundo. não precisa ser uma oportunidade nacional, nacional como a Copa, Sim, né, isso. mas às vezes acontecem situações dentro do seu próprio bairro, da sua própria cidade, que se tornam oportunidades de conteúdo. Exatamente. Exatamente. Sim. Muito legal. Quando a gente fala também de, de calendário editorial, significa o quê Significa o empresário chegar hoje, sentar na mesa dele e olhar o que ele vai publicar nos próximos 30 dias, nos próximos 15 dias, é isso, gente? De forma bem prática. 15 dias, Flávio, é um, é um tempo bacana para ele programar, para ele começar, porque 30 dias é muito. Fica pesado. Para uma pessoa que nunca fez um calendário editorial... Se pensar em conteúdo para 30 dias é pesado. Então, 15 dias, fazer é quinzenal. É o mínimo, né? É o mínimo. Para você ter um, um, uma, qualidade. uma qualidade. Então, eu vou sentar e vou programar. Ah, vou, vou fazer isso na segunda, isso na terça... Vou fazer três vezes na semana. Vou postar nos dias. Vou testar. Vou ver se todos os dias vai dar certo. Ou três vezes no final de semana. Os horários que eu vou postar. Então, são testes também. E o Instagram isso. permite que você agende a postagem. Deixe ela pré-programada. Ele já está permitindo fazer isso. Eu não confio é muito nessas, <risos> nesses agendamentos. Eu não gosto <risos> muito. Mas ele permite que faça isso. E também tem ferramentas que tem, fazem sim, isso. Sim, tem as ferramentas. Do próprio, do, da própria meta né? é, Tem lá o estúdio de criação Tem o Meta Business Suite, que é uma plataforma nova Que eles estão criando agora também Que permite esses agendamentos é, Mas quando a gente fala sobre essa questão Da linha editorial é, Qual que é o objetivo? Né? Fora essa questão do planejamento que a gente está falando é, A gente compara A gente pode comparar A questão do Instagram, de posts Com uma revista né? O, o, é, se a gente, a gente, é sempre imp, é importante a gente associar com a, a, a, o antigo, né? a mídia uhum. física. E se a gente pensar numa revista, é, essa questão da linha editorial ela vem justamente do jornalismo. O que, que é a editoria? A editoria seria o, o, o tema central ou o tema é, é a macro, temática, né? macro a respeito daquilo que o perfil fala. Então, por exemplo, um exemplo de editoria seria negócios, política ou futebol. É, comportamento social, meio ambiente Marketing e vendas Marketing e vendas Finanças. Finanças Negócios, gestão de pessoas Sim, e isso seria editoria Seria essas, essa, essa, essa palavra que define ali o guarda-chuva né Todo o contexto E aí a gente entra num um, um passo um pouco mais abaixo Que seria as categorias Os temas. E as categorias, ou seja Se eu é, dou um exemplo, exemplo de psicologia e aí dentro de psicologia eu tenho ansiedade Eu tenho depressão Então você começa definindo ali Você tem o seu tema central Que você vai estar tá ali dentro daquela, daquele mapa né? Daquele conteúdo E aí você entra numa parte de categoria Que é um pouco mais nichado E você pode ainda ir até mais além né? Que seria uma subcategoria Se eu falo por exemplo de, de ansiedade Ou de depressão Eu poderia falar a subcategoria seria a Ansiedade no trabalho Depressão seria depressão pós-parto então eu entro ainda numa categoria ainda mais E é importante definir esse, esses temas Porque quando o empresário, né, as empresas têm muita dificuldade em relação à questão do que criar do conteúdo Exatamente, uhum. exatamente. O que, que eu coloco nesse meu planejamento? O que, que eu coloco nessa linha editorial? Quando você tem a definição dessa sua categoria A sua subcategoria, daquilo que você fala Perceba que você não parte do produto Exatamente Você parte do tema que abrange aquele produto porque quando, quando eu tenho essas gavetas definidas, eu sei qual conteúdo eu vou colocar em cada uma dessas gavetas. Então, eu tendo uh, essas gavetas, eu sei até mesmo agora o que produzir, né? Porque antes das categorias, parecia muito amplo e muito complicado. Muito né? abstrato. Muito abstrato, é... sim. Exatamente. E, e, e se você tenta pensar primeiro pelo produto, você fica muito limitado aos temas que você consegue trabalhar. Se, por exemplo, eu, eu tenho uma academia e aí eu quero falar sobre exercício físico, eu estou indo direto lá no produto. Ah, eu vou falar sobre... É, se Por exemplo, vamos supor que eu seja um profissional de calistenia, né? Eu, é, que a calistenia seria o exercício com o próprio peso do corpo. Uhum. Se você se prende demais àquele tema, chega um momento que você não tem mais sobre o que falar, porque você já falou sobre tudo aquilo. Agora, se você entra. Não, não é calistenia, é bem-estar. Aí você. Você amplia, uhum. você ganha todo o... Porque você pode falar sobre é, disciplina, você pode falar sobre você ser melhor, sobre você cuidar da saúde. Tudo isso está dentro de calistenia, está dentro de exercícios físicos. Mas você abre, porque aí você cria, de fato, a conexão com o que as pessoas estão buscando. No é. caso do exemplo da calistenia. Eu não estou lá no Instagram justamente buscando sobre calistenia. Mas eu posso me interessar sobre uma chamada que fala sobre como ser mais saudável. Como eu, eu posso ser mais disciplinado, de repente, no meu trabalho. E aí eu crio uma associação entre fazer exercício físico e ter mais foco, ter mais disciplina. Então eu crio um contexto, eu crio uma uma abordagem, né, Entendi. uma maneira de conectar o seu produto a um tema que é amplo, que as pessoas têm interesse. Tem uma outra pergunta a respeito dos conteúdos que são postados. Nós temos que colocar o CTA, que é direcionar o cliente para compra, em todos os conteúdos ou não? Não. É, sim, é se não ficaria uma coisa assim, né, também muito maçante, né? Mas Aí entra também um detalhe, porque ao mesmo tempo que eu não posso, não é interessante eu colocar em todos os conteúdos, ou seja, eu tentar vender em todos os conteúdos, também a gente não pode ir no outro extremo, que aí é eu nunca não fazer Não colocar venda. nada. Não colocar nada, exatamente. É muito importante que você deixe muito claro, né, para sua audiência que você está te acompanhando ali, que você vende, que você tem um produto, que você não está ali só para cooperar, trazer conteúdo, ensinar e tudo. Não, você também vende. Na, nas publicações, por exemplo, do perfil do Conrado, é muito nítido. A gente trabalha uma sequência de alguns vídeos, um carrossel e já vem ali uma oferta de, de vendas. A gente não tem medo de vender. E é justamente essa estratégia, é importante que você traga isso para dentro do seu calendário, para dentro do seu planejamento. Não né? ter medo de vender, acho que essa é a palavra, Sim. porque... Tudo isso que a gente está falando, desde lá da foto do perfil, tem o um objetivo de vendas. Sim. É claro que você vai distribuir conteúdo de uma maneira para poder levar informação para as pessoas. Mas você tem a parte do conteúdo que vai atrair seguidores, mas você também não pode ter medo de ofertar o seu produto. Sim, até mesmo porque se você não, não, não cria essa diferenciação, você só vai atrair pessoas que estão só interessadas no conteúdo. no conteúdo. Exatamente. O algoritmo, ele é muito inteligente, ele é muito eficaz. Se você só posta conteúdo e não faz oferta de venda, o que, que ele entende? Esse perfil não vende, esse perfil só... Ele, ele, ele é só, só para pessoas, conteúdo. usuários que só estão interessados Sim, em conteúdos conteúdo. gratuitos. Agora, a partir do momento que você tem ofertas, que você coloca lá o CTA, você pode fazer uma foto e colocar lá no final. Se você quer saber mais sobre isso, vá lá no link da minha bio. Direciona as pessoas, mostra para elas, deixa muito claro o que elas precisam fazer para poder realizar a ação de compra. Né? Comente alguma coisa uhum. na. Né? O, assim. O, o CTA para comentar algo também nos vou comentários. fazer um carrossel, né? pega o último quadro, coloca lá. Quer saber mais sobre isso? Gostaria de adquirir esse produto que você, ou esse serviço que você acabou de ler? Vá lá no link da Bio, converse comigo, coloca o preço. Não tenha medo de colocar o preço, né? Seguidor paga boleto, gente? De jeito nenhum. E as pessoas não paga. precisam entender isso. <risos> Exato, verdade. Essa palavra fala tudo nessa né? frase, né? Seguidor não paga boleto. Seguidor não paga boleto. Então, quando você distribui muito conteúdo, você atrai muito seguidor. Mas você tem que transformar eles em buyer. E você só transforma eles em compradores se você ofertar seu produto. Exatamente. É isso, né? Exatamente isso. Perfeito, gente. Muito obrigada. Acho que esse conteúdo foi extremamente relevante. Mas já? <risos> gente, <sou tão> rápido. <risos> Sim, muito, bom. muito obrigada. E a gente se vê no próximo podcast. É, queria até falar que a gente não falou no começo que existe uma ausência ilustre aqui nesse podcast de hoje, né? É verdade, é verdade. Infelizmente, é. o Conrado Adolfo não pôde estar presente, mas o conteúdo para vocês não pode parar. E a gente veio aqui com conteúdos relevantes sobre mídias sociais. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Tchau, falou. tchau! Tchau, tchau!